Sabe por que a gente tá gravando esse vídeo? Eu... não sei. Nem desconfia, nem passa assim pela sua cabeça? Não, eu acho que a gente só vai gravar comigo. Mas que tipo de vídeo a gente vai gravar? Sai de casa. Vou te dar uma notícia hoje, tá ligado? Eu acho que é uma notícia boa, acho que você vai gostar bastante. Lembra que alguns dias atrás... Algumas... <risos> algumas semanas atrás... Você me pediu um bichinho de estimação? Hum. O que, que você me pediu? Um hamster. Você ainda quer um hamster? Você gostaria de ter? É. <risos> tá ansioso? É. Então, deixa eu te mostrar um negócio. Não comprei o hamster ainda. Porque eu quero comprar, quero que você escolha ele, tá ligado? Mas olha uma paradinha aqui, peraí. Cadê abre, mano? Pra gente ver, A gente tem que montar ela pra ele pra receber ele. Tu sabe. Que o hamster é um bichinho, é um ser vivo, não sabe? Você sabe que ele exige muito cuidado, né? Comida, água, um carinho, vai criar ele, vai limpar a gaiolinha, tirar a bostinha dele, dar aguinha, dar comidinha. Outra coisa que é super importante, mano, os seres humanos vivem muitos anos, entendeu? A gente vive muitos anos. O hamster vive um aninho, dois aninhos eles morrem, tá ligado? É a vida deles, entendeu? Eles não vivem muito tempo. Como é que você vai lidar com isso? Lidar com. com. É. Como eu já sabia por Porque eles vão salvar a gente que viveu aqui, ó. Mano, é montar. pra montar isso agora. Coitado, se. Daqui a pouco você vai virar uma prisão hein? Não é fácil de montar, não, mano. Pode fazer. É, tá difícil. Nós é paciente, mas é paciente. Tudo é pra Montou a casinha? Botou o telhadinho? O meu telhadinho tá quase impossível de botar. Tenta aí. A gente tá indo buscar o hamster. Eu tô nervoso. E eu acho também que ele não vai estar tá lá. Porque. Não sei, mas só vamos. Então essa foi a entrevista, vamos lá.